Voltou de novo ao templo Todo o povo se reuniu em volta dele Sentando-se Começou a ensiná-los Entretanto Os mestres da lei e os fariseus Trouxeram uma mulher surpreendida em adultério Colocando-a no meio deles Disseram a Jesus Mestre esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Moisés, na lei, mandou apedrejar tais mulheres. Que dizes tu? Perguntavam isso para experimentar Jesus e para terem motivo de o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever com o um dedo no chão como persistissem em interrogá-lo. Jesus ergueu-se e disse, Quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a tirar-lhe a pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever. E eles, ouvindo o que Jesus falou, foram saindo um a um, a começar pelos mais velhos E Jesus ficou sozinho com a mulher que estava lá no meio do povo Então Jesus se levantou e disse Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu Ninguém, Senhor Então Jesus lhe disse Eu também não te condeno Podes ir embora e de agora em diante, não peques mais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. É hora de esquecer as coisas passadas relacionadas ao pecado, é hora de abrir-se para a Páscoa que está próxima, porque a Páscoa é exatamente a vida nova de pessoas renascidas em Cristo. O povo de Deus no Antigo Testamento também fez uma passagem pelo Mar Vermelho, a passagem da escravidão para a libertação E olha só o que Deus hoje fala a este povo por meio do profeta Isaías Não relembreis coisas passadas Não olheis para fatos antigos Eis que eu farei coisas novas E que já estão surgindo Acaso não as reconheceis? Deus quer realizar o um novo dentro da sua obra na nossa vida. Ele se apresenta como misericordioso, um Deus compassivo, um Deus clemente, um Deus que abre caminho para que o seu povo possa passar. Um Deus que também nos convoca a abandonar, a deixar para trás aquilo que até então nos acorrentava é a libertação, Deus quer pessoas livres, este tempo da quaresma é o tempo de nós nos libertarmos, é o tempo de nós lançarmos fora todas as pedras, porque não é tempo de condenar, é tempo de deixar-se salvar, e é tempo também de colaborar para que as pessoas se salvem. As pedras não podem ser lançadas. Elas devem ser recolhidas para se construir algo. A igreja nos convida a deixar de lançar pedras de condenação, de julgamento. E fazer com que as únicas pedras que nós possamos realmente utilizar são aquelas que nos ajudem a construir a fraternidade. Em outros tempos, eu passei por uma paróquia que teve a praça revitalizada e ela era feita de várias pedrinhas como no mosaico. Com o tempo, essas pedras se soltaram. E naquele período da reforma, trouxeram então Algumas pedras, não é? Para serem colocadas novamente. Mas havia o risco de que nos finais de semana, quando tivesse alguma briga, algum desentendimento dos jovens que estavam por ali, aquelas pedras se tornassem uma arma. Pedras que eram para deixar o caminho... Livre e aberto para as pessoas irem até a igreja Tinham o risco de se tornarem pedras que poderiam agredir as pessoas Machucar Meus irmãos Hoje as pedras que nós trazemos talvez sejam diferentes daquelas que Alguns homens queriam lançar na mulher que pecou Hoje nós temos outras pedras, não é? Comentários agressivos nas redes sociais, comentários por vezes ardilosos. Quando aquela pessoa que nós estamos acusando não está próxima e não pode se defender. E acabamos daí matando, anulando a imagem daquela pessoa diante de outras que talvez não a conhecem tão bem. Ou que talvez conhecem apenas naquele momento o pecado dela e não a ela mesma. Hoje nós vemos uma cena na qual a misericórdia de Deus resplandece, está em evidência. É a cena em que Jesus se vê diante de uma mulher que pecou e às vezes a gente tem insiste em rotulá-la como a mulher pecadora, a mulher adúltera, assim que a gente se refere quando a gente quer mencionar esta personagem, não é? Então, parece que a mulher está identificada com o seu pecado naquele momento, parece que só se vê pecado, né? Matar já aqui, adultério. Jesus vê a mulher ele não é conivente com o pecado dela, mas ele vê de uma forma misericordiosa, não condenatória. Desde quando condenar as pessoas ajudou estas pessoas a se recuperarem? Me diga, me prove isso. Desde quando a condenação foi benéfica para alguém? É claro que existem erros que não há como nós cobrirmos, não é? Dizendo, não, isso não aconteceu de fato. Existem erros que nós não podemos justificar. Mas, muito além dos erros, existem pessoas que precisam se reencontrar com Deus, se reencontrar consigo mesmas, precisam redirecionar as suas vidas, não mais ficando atreladas Aquilo que passou, mas se abrindo para o novo Estamos diante de uma cena Em que uma mulher é lançada no meio E agora ela é humilhada Ela é vista como uma grande pecadora E homens ao seu redor a acusam O pecado dela, adultério Pecado que ela não poderia ter cometido sozinha, verdade ou não é? Onde estava o homem que tinha também pecado? Que injustiça é essa? Numa cultura, não apenas daquele tempo, mas presente ainda em nosso tempo, em que a mulher quando cai, agora é difamada, agora é anulada, mas o homem... Tem o direito, não é? De escapar. Porque, afinal de contas, é a natureza dele, não é? O é um homem é assim mesmo. Não! Nós vemos que aqueles homens que condenam a mulher, na verdade, estão sendo extremamente rígidos com ela para esconder os seus próprios pecados. Quem sabe. Alguns pecados daqueles homens não fossem tão explícitos quanto o daquela mulher. Quem sabe o pecado até mesmo de alguns fosse o mesmo daquela mulher. Mas agora é alguém que é condenado justamente para que eles possam se retirar. Quem está com pedras nas mãos não é capaz de olhar para dentro de si mesmo porque fica sempre olhando para a queda do outro. Mas na verdade, aqui existe uma armadilha, é uma enrascada que querem aplicar a Jesus. Veja bem, a lei de Moisés naquela época, dizia que se devia apedrejar tais mulheres. Então isso era legal. Uma sociedade teocrática, Tendo Deus como centro, que sustentava ainda uma lei que de misericórdia e de divina não havia nada, nada, nada, nada, nada. Então nós vemos o quanto as pessoas estavam distantes de Deus, mesmo falando do nome de Deus sempre. Quando falta misericórdia, aí não há Deus. A lei, ela é necessária para organizar a convivência das pessoas, para que nós tenhamos ordem também em determinadas coisas, mais harmonia, mas uma lei deve ser regida para o bem comum, para o bem que faz com que as pessoas caminhem de forma reta. Quando uma lei é desprovida de misericórdia, ela é injusta. Existem leis que justificam a morte das pessoas. A lei do aborto em muitos países, não é? Matar um ser inocente e às vezes por trás disso existem outras histórias muito dolorosas com mulheres, sem dúvida nenhuma. Mas ainda assim há ali Inegavelmente, a morte de um ser indefeso, que é aquela criança, que não é um pedaço da sua mãe, que é um ser separado de sua mãe. Uma lei cruel, bárbara. Mas, ao mesmo tempo, existem também outras mortes que são justificadas por lei. E há até mesmo quem seja contra. O aborto, mas a favor da pena de morte. Que incoerência é essa? Quando se fala, esse não se deve matar, aquele sim. Não é? Ah, mas este é inocente, aquele não. Mas calma aí. Onde fica o mandamento, não matarás por completo, nesse instante? Será que então uma pessoa idosa, pelo fato de não produzir mais... Pelo fato, às vezes, de algumas pessoas a verem como aquela que dá prejuízo, que é um peso, agora deve morrer. Há uma morte indolor. Não é? A eutanásia, a boa morte, é a morte do mesmo jeito. A morte de um condenado que cometeu crimes horríveis, é a morte do mesmo jeito. Leis que estão distantes da misericórdia divina. E agora, estes homens se baseiam numa lei para tentar apanhar Jesus. No fundo, eles querem acusar o Senhor. Eles são como fiscais, hipócritas, que querem, na verdade, prender Jesus, condená-lo e matá-lo. Olha só como é que a lei da morte é avassaladora, porque vai causando morte e destruição para tudo quanto é lado, não é verdade? Então, eles agora colocam esta mulher frente a frente com Jesus. E o povo de Israel, embora fosse um povo temente a Deus, vivia sob o jugo de Roma, do Império Romano. E até mesmo para matar alguém nessas condições né, de um adultério, era preciso também de uma autorização das autoridades romanas. Mesmo que a lei de Moisés Permitisse isso. Então vejam bem a artimanha dos fariseus e mestres da lei. Se Jesus diz que não se deve matar esta mulher. Ele está indo contra a lei de Moisés. Se Jesus diz que se deve matar esta mulher conforme a lei. Agora ele está sem pedir autorização para Roma infringindo uma outra lei. Parece que não tinha escape, não é verdade? Por outro lado, se Jesus manda matar aquela mulher, ele está indo contra o projeto do pai que ele está pregando de misericórdia, ele seria incoerente. Mas se ele dissesse não é, que o contrário, sempre teria algo para... Pegar Jesus De toda maneira ele estava encurralado Nesse instante o mestre faz com que esses homens que condenam os outros Se responsabilizem Quem aqui não tiver pecado Atire a primeira pedra Agora eles são obrigados a olhar para a sua própria consciência Talvez pecados diferentes daquela mulher Mas ao mesmo tempo pecado e eles ficam incomodados enquanto Jesus está escrevendo no chão. O que será que o mestre escrevia? Até hoje nós não sabemos. Há uma tradição que diz, através de uma interpretação, que Jesus naquele instante escrevia os pecados daqueles homens. Não o sabemos. No cartaz da campanha da fraternidade... Nós vemos esta ilustração de Jesus inclinado ao chão, com a mulher também neste plano, humilhada. E ele escreve as palavras amor, sabedoria. Jamais saberemos quais foram as palavras escritas pelo mestre, mas nós sabemos da sua atitude. Ele foi misericordioso e fez com que aqueles homens olhassem para si mesmos. E nesse instante, as pedras que seriam lançadas sobre ela, começam a cair. Os mais velhos, envergonhados, ou sem saber o que dizer, talvez até alguns relutantes em relação a Jesus, deixam aquele espaço. Quanto mais velhos, mais possibilidade de ter acumulado mais pecados, já que eles estavam condenando os outros. E assim, os mais novos também se retiram. E Jesus fica com aquela mulher. Jesus, ao inclinar-se, Ele se coloca no mesmo plano daquela mulher que havia sido jogada ali. Ele se envolve com ela dentro da misericórdia. E não como os outros homens que haviam se envolvido de uma forma carnal... Ele se envolve com ela, lhe trazendo dignidade Sem se envolver com o seu pecado E Jesus então se levanta justamente para dizer Mulher, ninguém te condenou? Eu também não te condeno, vá em paz e não voltes a pecar Mas será que aquela mulher havia se arrependido mesmo? A palavra não nos fala mas o Senhor lhe dá agora a oportunidade de reconstruir a sua vida Jesus é aquele que desce dos céus e vem à nossa condição humana Não experimenta o pecado, mas nos tira do pecado E agora ao levantar-se, também levanta aquela mulher Para que ela possa se refazer, para que ela possa recomeçar e para aqueles que às vezes pegam esse trecho bíblico apenas para se auto-justificar, dizendo que ninguém deve condenar a ninguém, mas também acaba ficando na mesma e não mudando de vida. Lembremos, Jesus absolve aquela mulher, mas ele também a responsabiliza. Vá em paz, ou seja, agora ela é livre. Livre daquele pecado e da condenação dos demais. Mas não voltes a pecar. Jesus que havia responsabilizado aqueles que acusavam, agora também responsabiliza aquela que fora acusada. Aqueles homens que saíram foram envergonhados. Aquela mulher que saiu agora é livre e é convidada a permanecer livre numa vida nova, renascida pela graça de Deus. Irmãos e irmãs, experimentemos a misericórdia de Deus. Se nós ouvíssemos esta pergunta hoje. Você não tem pecado? Então atire a primeira pedra. Você nunca errou? Então condene. Você nunca fez nada Absolutamente nada de errado Então julgue Se nós ouvíssemos essa pergunta não é? Hoje Qual seria a nossa resposta? Irmãos e irmãs, olhando para dentro de nós Vejamos o quanto o Senhor é misericordioso conosco Ao inclinar-se na sua infinita misericórdia sobre a nossa miséria olhando para os outros, também vejamos, muito além do pecado, o gesto de misericórdia de Jesus que quer se usar de nós para reerguer as pessoas a fim de que elas deixem no passado aquilo que deve permanecer lá e que elas possam olhar para a frente vendo um caminho que o Senhor prepara para nós, caminho de vida nova. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso.